Cenários para a próxima etapa. Primeira opção: Putin pede o poder na Ucrânia, possivelmente o líder do Wagner Group assumindo e usando o Wagner Group em conjunto com as forças armadas para governar a Rússia com mão de ferro e inaugurando a era dos exércitos privados e empresas-nações isso mesmo que você ouviu empresas-nações, bem provável de surgirem nas próximas décadas. Segunda opção: Putin pede o poder e se divide entre vários generais, cada um com uma fração de arsenais nucleares o cenário mais catastrófico possível, o que nos levaria para uma possível terceira guerra mundial mais cedo sem o devido desenvolvimento. Terceira opção, Putin inaugura a era dos exércitos privados sem perder o poder, tornando a Rússia uma superpotência mais doente do que já é, embora não seja possível prever muita coisa com exércitos privados, estatais e forças armadas atuando juntas na Rússia, mas que sem dúvida tornaria um país vital para a triangulação entre Estados Unidos e China. Claro que não posso prever o futuro, e existem muitas possibilidades, mas o que falei até agora é o mais provável de acontecer se o mundo continuar se desenvolvendo na taxa atual. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o like e ative o sino de notificações, aproveite e assista os outros vídeos do canal, que também estão bem interessantes. Até mais!